Paulo Almas nascer, onde não foi crescer, crescer com a Vila Nova. Na Feira de São João é Évora, bora lá! Vamos à Feira de São João é Évora, com Lucília, Kevin e Paulo Almas! E já estamos a comer o chocobola e o Kevin não fez? Não, É uma pentezinha que eu ofereço, salgada, esta é salgada. Obrigado. Obrigada. O que queres? Ou queres é queres carabinzada. Boa noite. Agora é que eu acho que isso? É bom? Obrigado. Hã é perdida? Débora, tem alguma coisa aqui da região? Sim, estes são de cá. tá? dizer é assim, é Estes aqui. da estes aqui. que é, Debra, é? é. que dizer que é Debra. ela quer a é Débora. Ah, aqui a dizer Débora. inteiro. no chão de cá, são fabricados cá. a gente não pode ter Débora no bloco. Aham. Dá só a morada, pois senão... É proibido. Pois, senão dizem qual é os queijos originais de África. Os outros, depois, mais ninguém podia meter, pois. Isto tem que meter só... Não sei se leve. Deixe, leve, deixe. É que ele tem sal, não é? É para isto é... É são mais alagados que este sempre falo, não é? Mas aqui dizem, não é? É para levarmos até a Jula Nova. Segure-te. Sorte. Bom dia! Boa tarde! Como é que funciona aqui? É rodar a roda? 5 euros! Cinqueiros... Tá Quer rodar, Lucília? Segura aqui, 10 euros! Os grandes 10 euros! Vamos lá, dar a sorte! Aceitas, é, todos têm até o nome escrito! Todas têm! Vamos lá ver o que é que sai, é Lucília! Roda aí! Dá-lhe com fé! Vem com o ferro Lucilia. Agora podem abrir-me um cafezinho, que ela é não hora uma... <risos> Agora no que lá para, desce muita força, não gaste 5 minutos à espera. <risos> Vamos ver, e a roda está a rodar, <risos> e vai sair o que um burro? Uma bola. Uma bola Uma, uma bola de praia, né? É. Bola P. É. Um Obrigado. Uma bola de luz, pronto. Obrigado. Ah, Cílian, tirei 4 peguetes. E agora? Vamos ver o que é que são os quatro bilhetes. Suécia. Quer dizer o Se estiver no quadro ganha. Tem ali a dizer Suécia. Tem que ser quantos, quantos bilhetes iguais? Tem que ter um bilhete com... Não... Tem que ter um país aqui. Não ah, um, um, um, país. um país dali. Suécia e Nicarágua. Vamos ver se está ali algum país. Suécia e Nicarágua. Não está nada. Suécia e Nicarágua. Qual é a outra agora? Peru. Agora Peru também não está. Se você é assim Nicaragua Peru, falta mais dois. Cabo Verde. Cabo Verde também não está. É, são quatro. Já acabou? Já. Já não ganhaste nada, olha. Ah, obrigado. Sim, né? Kevin, roda lá aí! Empurra, empurra lá! Não anda? Não consegue rodar? Tenta, o truque é só rodar! E as tesquinhas? As tasquinhas. Vai ver! É contra! Estão Agora, a Messina é uma imperialzinha fresquinha do euro 20 Isto é o começo. É o começo. fresquinhas alentejanas tapas, mistas de enchidos, santos secretos, de arraiolos. Olha aqui uma panorâmica. Dois é bocadinhos para vocês. Dois bocadinhos? De qual? Dois e meio ou dois e meio? O e-mail chega, vai. O e-mail chega, até quando vai? Estão três bocadinhos, três no e-mail. Três? Dois. Dois? Um e um e-mail são três. Dois. Pega aquele. Depois aqui, é. Um é, é. É. Obrigado. Obrigado. Muito Agora aqui o Ela É um bocadinho do teu. depois comes o resto. É na do de Pega. Já sabe que é por na boca e Tá bom. Pouvo assado. Não gostas, quebra. Eu gosto. É bom. Pouvo assado é, é sempre bom. Pouvo assado português. Tá é bom. Um e meio. Estes aqui e dois e meio os outros. Caipirinhas, caipiroscas, etc. E estas quilinhas alentianas. de e ali os carroceis lá ao fundo. Depois com a linguiça. Temos aqui muitas ofertas para comer: batata ao molho, eh? churrascaria, bifanas, é tudo um porco. Hamburga, um pouco de hot dogs, chiles, grandes cachorros. 來 ferro, carrinho olha lá além, tudo é madeira tudo de é madeira estas cadeiras antigamente valiam uma fortuna não é tão pequeninos dá para passar por aqui Wait, I don't Пора. <wy> а